Cristiano Menezes, 33 anos, é biólogo da Embrapa também, é a Associação, é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, casado, tem filho? Não, ainda não. Ainda não, vai ter. Ah, Deus e o que, que te fez te interessar tanto assim? Porque ontem ele esteve aqui para trazer, ontem à tarde, e aí eu já fiquei aqui muito curiosa. Já deu uma aula de abelhas. Já deu uma aula de abelhas aqui, e é muito interessante a socialização, né? o jeito que elas vivem, como constrói as suas casas e tal. Você trouxe quatro colônias, né? Sim. E você se apaixonou pelas abelhas por alguma razão? Bom, em Uberlândia, onde eu estudava, tinha um pesquisador muito importante, o Dr. Kier, e eu, eu tinha interesse de trabalhar junto com ele. E aí, a partir dele, que eu conheci as abelhas e aí me apaixonei. É, o meu sonho era sempre na biologia desenvolver produtos e negócios inovadores com base em conhecimento de biologia. Eu, quando eu conheci as abelhas brasileiras sem ferrão, falei, isso daqui tem uma potencialidade enorme, né? muitos produtos interessantes. A gente falou que aqui no Brasil tem cerca de 300 mil... É, espécies de abelhas é isso? são Eita. 300 espécies de abelhas sem ferrão 300 só isso, de abelhas ah. sem ferrão ah sem ferrão então, o total tão... a estimativa que tem entre duas e 3 mil espécies mas pelo menos 1.600 descritas que a gente já conhece tá e dessas 1.500, dessas 2.300 não tem ferrão 300 não tem ferrão e como é que a pessoa que vê de repente é leiga ainda no assunto Uhum. E ver na casa dela, numa árvore perto, num parque, é, um enxame de abelhas ou uma casa de abelhas, é, pode saber se tem ferrão ou não tem ferrão. É, isso é muito importante, tem que tomar cuidado porque elas são muito parecidas entre si. Tem abelhas com ferrão que são extremamente parecidas com as abelhas sem ferrão. Então evite pegar, evite perturbar, é, porque elas podem ferroar mesmo. Agora, por que, que as que de ferrão chamam africanizadas? O que, que tem a África a ver com isso? Bom, essas abelhas foram introduzidas no Brasil. A gente não tinha a apis melífera, que é o nome dessa abelha africanizada, no Brasil. É uma mistura de raças europeias que foram introduzidas ah, por volta de 1800 e depois foram introduzidas abelhas africanas. E aí elas se misturaram, por isso que a gente chama de abelhas africanizadas. Todas é as africanizadas têm ferrão? Todas têm ferrão. E as que não são africanizadas? As que não... As europeias, elas é, também têm ferrão, mas é. elas são mais mansas. Algumas pessoas chamam de italianas. É o nome é adiante <risos> é. <risos> Agora, você me trouxe aqui quatro colônias, né? É, qual a distinção? Cada uma delas constrói a sua, a sua colônia de uma forma, isso? Isso, tem diferença de comportamento, de tamanho, de arquitetura de ninho, população da colmeia. Então, tem abelha sem ferrão que tem uma população pequena. Essa daqui, por exemplo, a Lambiolhos. Como é que eu vou mostrar? Essa Lambiolhos aqui, ó. Vem cá. Olha que Posso virar assim? Pode, fica à vontade. Posso. Olha, gente. Olha que bonitinho. Olha, ela tem uma organização que significa o quê? O que que é aqui, o que que é aqui, o que que é aqui? Essas bolinhas aqui são Essas a parte da cria. Ah. onde elas vão produzir novas abelhas. Ah. Então, cada bolinha dessa, a rainha bota um ovo, Nossa. vai nascer uma larvinha e essa larva vai desenvolver em uma nova abelha. Ah, cada, cada, cada, cada bolinha, bolinha dessa bolinha. é uma larva que está chegando. Isso, e na imagem dá para ver os olhinhos das pulpas que vão nascer daqui Ali a pouco. Ali dentro, olha lá. Não Esses é? pretinhos dentro de cada bolinha dessa é, são os olhos da pulpa. Ah, entendi. E elas, como elas só duram em média 40 dias, há que se ter... Muita lava nascendo toda, que de... essa rainha bota muito. Exatamente, claro. todo dia nasce a abelha e morre a abelha, então ela tem que estar constantemente botando O que, botando que faz com, com quem morre aqui? Vai para onde? Vai para o lixo, e essa daqui inclusive dá da para mostrar o lixo. Onde, onde? Elas são tão organizadas, essa imagem que vocês estão vendo aí, ah. é justamente do lixo delas. Então, é toda abelha que morre é jogada ali, ah. todo o resto de, o que de que eles fazem fezes, depois elas ressecam ele e jogam para fora da colmeia. Então, ah, geralmente, a atividade que elas fazem no final da tarde, ah. jogam o lixo todo para fora. Que Agora, maneiro. aqui, eu tenho uma coisinha preta aqui, o que que é isso aqui? Ali é a entrada da colmeia, então tem um túnel ali dentro, onde fica cheio de guardas que não deixam ninguém entrar, então as abelhas sem ferrão, elas <risos> precisaram de desenvolver novas estratégias de defesa, uma delas é essa, tá vendo, ah. tem um túnel aí na entrada, e fica cheio de guarda é ali aqui, dentro. É aqui, gente, ó, esse túnel aqui, ó, que sai daqui vai pra lá, tá vendo? Vai Pra ah lá. É um túnel mesmo. Isso. E tem guarda dentro do túnel. Guarda dentro do túnel. Dezenas de guardas. Então, qualquer outro inimigo, formigas, Exceto outras que abelhas entrar. que ah. tentarem entrar, elas vão brigar ferozmente. E onde tá a danada da, da rainha? A rainha, geralmente, fica próximo da cria, ah. que é nessas bolinhas aqui. Ah. E como é que você sabe qual é a rainha aqui? Ela é mais gordinha, ó, a gente consegue ver, eu vou apontar com o um laser. Cê, não acredito que você acha a rainha. Tá vendo aquela <risos> gordinha ali? Essa gordinha? É, ah, dá pra ver que ela é diferente lá, porque ela, é ela tem a, a bunda grande. Ah, ela é maior que as é outras. É maior. Ah, e ela é a dona do pedaço? Ela é a dona do pedaço. Rapaz, e o rap ah, os meninos que, que copulam com ela? Morrem, não é? Exatamente. Como assim? Dizer, é, os meninos vão lá, vão fazer neném lá e ó, acabou, morreu. Cuidado. E no caso das abelhas Viu? sem ferrão, é só um menino. Ela é bastante fiel a um macho só. A ah, um macho só? É. Olha que Meu, chique. Que que... E olha essa como é diferente, gente. Se você pensar que é tudo igual. Olha essa aqui. Essa aqui qual é? Essa é a Mirim Preguiça. Quer dizer, aquela no lambi-lambi, essa me limpa. Me limpa. Que é que chama preguiça, coitada? Trabalha tanto. E ela começa a trabalhar só depois das 10 da manhã. Não mentira! <risos> É verdade? É verdade. É de manhã, elas dormem? É, elas ficam com a entradinha fechada e começam a trabalhar só mais tarde. É? <risos> Trabalham até que horas? Aí ah, elas vão até o fim do dia, 6 horas da tarde que elas param. Enquanto tem sol e luz, elas estão é, trabalhando. É. Né? É. Como... Mas elas acordam gente mais que é... tarde ah. que as outras. Tem gente que é assim também, né? Que, que só funciona depois gente. das 10. <risos> Agora, a organização como é aqui nessa colônia? Bom, aqui é mais ou menos a mesma estrutura. A gente tem a parte da cria, que nessa, nessa espécie não é organizada em cacho como na outra. É, é um favo é, mais ou menos ah, organizado, né? Ah. Ah, aqui a gente tem o própolis, que elas fecham, né? Dá pra ver esse pretinho, esse pretinho na, volta. Na, na, na colônia. Né? E, e, e, e os aqui, nenéns onde estão? Essa, essa é a parte dos nenéns, a parte da cria que a gente fala. Ah, essas bolinhas também. E aqui dá pra ver uma coisa muito interessante. E o mel onde é? O mel tá aqui no cantinho de cá. Ah, você aqui, ó. Se você dá uma e você vai ver os potinhos. Ah, é potinho que você chama? Isso, são os potinhos. Peraí, olha aqui, ó, o potinho. É esse, não é? Isso, exatamente. Ó, tem um potinho ali. Que legal. Deixa eu ver se você consegue ver aí. Deixa eu tirar a luz aqui. Olha lá. Tem uns potinhos. Ah, tem mel Dá ali. Pra ver o mel Põe ali. Põe a, a sua luz aí, as pessoas enxergarem melhor. Põe a sua. O ah, laser aqui. Seu, o laser. O laser, é. Olha ah, tá. ó, lá. Ó, aqui aqui. É onde está o pote de mel? Ah, ela faz potinho pequenininho, né? Isso, cada espécie faz um pote de um tamanho diferente. Então, essa abelha, ela não é muito interessante para a produção de mel. Ela nem é a lambiolhos. -lambi, nem a lambiolhos. Ela Lambiólios, é para é. a produção, pra, geralmente, usada para polinização. Poli... E ela é pequenininha, gente, comparado com as abelhas que a gente conhece. Ela é muito pequenininha, né? Parece um mosquitinho, assim. É Essa aqui também, nossa, de ontem para hoje já mudou essa caixa. É. Ó, oh, nossa, como é que eu vou virar isso? Peraí. Aí eu vou girar ela ao contrário, que vai ficar mais fácil pra vocês verem aí em casa, ó. Nossa, olha quanto pólen elas já fecharam de ontem pra hoje. Ontem à tarde, gente, essa frente aqui, ó, aqui em cima, é, tava começando a fechar. Isso, isso é o própolis. O própolis, é que as elas não querem, elas, não, elas vedam. Elas usam o própolis pra fechar qualquer buraquinho pra não entrar nenhum inimigo. Rapaz, como chama essa, Cris? Essa é a jataí. Ah. É a abelha mais comum que a gente tem no Brasil. E ontem a gente descobriu que vocês têm um é. ninho aqui atrás. Temos um ninho de jataí aqui. Que legal. E essa jataí, inclusive, além de produzir um mel delicioso dentro dessas bolsas aí, olha, você vê que a bolsa já é bem maior, né? E essa já tem uma bolsinha maior. Ela é usada bastante na apicultura, né? Isso, pra muita poder gente cultiva, cultiva ela. Cultiva, já está aí. Melhor. Olha lá, aqui Olá. atrás do nosso, do nosso... Aqui, daqui onde a gente fica... Olha lá, e a entradinha é daquele jeito na natureza ali. Isso, ela vive inclusive em paredes, dentro de cidade, então é a abelha mais comum no Brasil que a gente tem. E essa não tem perigo nenhum? Absolutamente nenhum. Quer dizer, ela não, não, não tem ferrão? Não tem ferrão, não morde, ela é inofensiva. E, e aí quando tá na parede assim, onde é que estão as bolsas de mel? Onde é que elas colocam? Tá tudo dentro da parede, geralmente dentro da parede tem um oco, que é ah. onde elas a ocupam e fazem o ninho dela. Ó, isso é ali é... A... Atrás agora, Louro. É ao vivo, ali nós estamos. Conversar lá. com elas. Quer dizer, lá dentro da parede eu tenho essa estrutura aqui. De colônia, que é onde Isso. ficam os ovinhos. Exatamente. Essa espécie ela protege os ovos, então ela tá faz esse envolto. Está tudo lá dentro. Né? Tá tudo lá dentro escondido. Cada espécie organiza de uma forma diferente. E aí o mel não, ela deixa para fora, quer dizer, naquelas bolsas ali. Exatamente. E como é que o apicultor faz a coleta do, do mel? Eles têm um método de extração que pode ser por sucção, uma bomba que vai sugar o mel da Ah, eu acho dentro. que eu tenho uma foto. Ó, oh, não tem uma foto aí da sucção? É, vou mostrar logo depois do, do intervalo. Vamos lá, vamos lá. Porque a extração de mel por sucção, eu nunca tinha visto também. É sério. Muito bonito de ver. Vai na bolsinha lá. Volto já, volto já. Gente, antes de eu continuar aqui, é, com, mostrando as colmeias e falando das abelhas, chegou um e-mail aqui pra gente agora da dona Neide. Eu não sei nem se ela tá vendo agora, porque Neide Sueli pedindo para a gente não mostrar as colmeias cheias de Ué? buraquinho, porque ela sofre de tripofobia. O que, que é isso? Tripofobia é medo de buracos. Como Eu nunca assim? tinha ouvido falar. É fobia de formas geométricas em conjunto. Pessoas que sofrem desse transtorno, inclusive, passam um sufoco. Desculpem se alguém, além da dona Neide, tem esse é, tripofobia, né? Mas é legal porque é um assunto... A gente aprende coisas todo dia aqui, né? alertou a gente desse assunto e eu vou tentar... Tentar não, nós vamos fazer uma matéria a respeito disso pra conhecer melhor esse transtorno, eu como é que ouvi é tratado falar, e tudo. Não. Então, desculpe as pessoas que, é, que sofrem de tripofobia. Bom, eu vou continuar aqui, tá? Porque essa aqui é linda, pra quem não sofre. <risos> essa aqui, gente, ela chama marmelada. marmelada. Como assim? Marmelada... Olha, olha que bonita a estrutura que ela tem. Deixa eu, deixa eu tirar a luz daqui. Aí, ó. Olha, e tem ali os... Agora eu já até aprendi a ver como é que é. Aí é a casinha dos, no, das, novas, das novas trabalhadoras, né? Essas branquinhas são as recém-nascidas. Pra... As mais clarinhas, as recém-nascidas, lá. E ela, essa aqui já é maiorzinha um pouquinho, né? Isso. E onde é que é a bolsa de mel dela? A bolsa Eu de mel no geral. tá lá é. no canto, naquele canto de laço. então que dar uma Eu vou virar aqui, ó. Elas devem ficar tontinhas aqui comigo, mexendo desse jeito aqui. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, mesa, Nesse canto aqui do lado de cá. Aqui, ó. Lá no fundo. Vamos ver se a gente chega lá. Isso, são os potes de pólen e os potes de mel. São Elas menores coca. também do que aquela outra. A maior é aquela, essa do lado aqui. A Jataí. A Jataí que é. tem... Por isso que ela é tão comum, a Jataí, né? As pessoas é. tanto... Quer dizer, produz mais mel mesmo, né? É, ela é mais produtiva para mel. Essa daqui, ela é mais interessante para própolis. Gente, então a gente, consegue ontem ver não tinha que, tudo isso aqui. E ela está toda meladinha aqui. Isso daqui é o própolis. Olha quanto própolis, faz um bem danado para a saúde. Tá vendo? olha... De ontem para hoje, ele fechou, ele fechou essa caixa ontem à tarde aqui, né? E elas fizeram uma produção imensa de ontem para hoje, né? Trabalharam bastante e fora da caixa também, Louro. Aqui, ó, do lado de fora, a gente olha, a caixa foi ficando... parece suja, né? Quer ver? Eu vou virar aqui. Estou vendo, estou ah vendo. Tá vendo? Uhum. Elas colocam esse próprio... Mas se elas estão lá dentro, como é que elas colocaram o próprio aqui fora? Quando elas estão abertas, as operárias é. também fazem isso do lado de fora. Então elas propolizam toda a caixa... Para Para proteger de formigas e de outros inimigos. Então a caixa Gruda. fica pegajosa. Ela fica parecendo uma cola aqui. Fica parecendo que tem uma, né, uma coisa... É. Olha como é a natureza, né? E aqui tem tá uma entradinha delas que agora está fechada. Porque a gente não quer causar nenhum transtorno aqui pro Cris, da gente perder a abelha aqui. E a rainha dessa aqui também tá escondida aqui em algum lugar, é isso? É, essa daqui. Ah, ela tá aqui agora, ó. Tá aqui. Tá aqui por cima, tá vendo a gordinha? Não, não tô vendo. Mostra, não mostra com é o teu laser aí, pelo amor de Deus. Tem tanta gente aqui, ó, tem tanto Deixa eu ver. Ah, tô vendo. Tá vendo? Essa aqui. Espera aí, vamos ver, liga aí. Cadê o teu negócio? É. Ai meu Deus, parou de funcionar é. aqui. Olá. Tá vendo Olha lá, vi, eu vi, vi. Olha lá, olha lá. Caramba, ele é grandona. Ela é maior que as outras mesmo. E a rainha, a rainha é, é, vive quanto tempo mesmo? Em média, em torno de dois anos. Dois anos. Isso, mas e pode a... viver mais. E você me disse que cada uma delas tem uma característica para ter rainhas é, substitutas. Isso. Não é? Essa aqui faz como? Essa espécie, ela consegue perceber quando a rainha morre e aí ela vai produzir uma nova rainha para substituir. Então fica sem rainha um tempo. Fica sem rainha um tempo, mas essa é a exceção entre as abelhas sem ferrão. A maioria possui o que a gente chama de realeira, que é uma célula de cria maior onde ela bota mais comida e aí, por causa dessa quantidade extra de comida, a larva vai virar uma rainha. E essa rainha fica guardada. E ela fica guardada. Ela não pode sair para conviver com a outra. <risos> é, ela vai ficar dentro da colmeia durante algum tempo e algumas espécies, elas têm prisões, onde elas mantêm as rainhas guardadas vivas é, para caso a rainha morra, tem uma substituição. Quer dizer, não é bom também ser rainha. Parece bom, mas às não vezes é tão não bom assim, é, não. É. Fica na prisão. Agora, olha que coisa importante que o Cris estava contando para a gente, ah. né? Nós temos aqui, olha, a gente estava falando de polinização e dos alimentos que a gente come, é, que são polinizados, senão a gente não teria essa profusão de alimentos. Um terço dos alimentos são responsáveis, pela, só existem por causa da polinização das, das abelhas. Nesse caso aqui, ele trouxe um morango que foi é, polinizado mais ou menos... Porque desse lado aqui ele está legal e desse lado ele está atrofiado. Ah. E alguns agricultores acham que isso aqui é problema, é isso? É. Eles acham que é de uma doença ah. e aí usam mais inseticida para tentar acabar com essa doença. Mas na verdade eles acabam afastando as abelhas dali e aumentam o problema. Você vai ter mais frutos deformados. Então, você precisa da polinização para ter frutos bonitos, como esse daqui, por exemplo, em que ele está todo bem formado. Né? Então, as abelhas, durante a visitação nas flores, né? É, aqui dá para a gente ver isso claramente, é, elas precisam de andar por toda a estrutura da flor. É, passar por esse meio. Se ela não andar no meio da flor, a ponta vai ficar enrugada como essa daqui. Né? Ah, entendi. Então Olha ela... o que, que acontece, Caramba, gente. que legal. Se não for bem, se o passeio da abelha não for é, suficiente para polinizar todo. E como é que ela faz? Ela, ela Quando passeia, ela está trazendo pólen de outra planta. De outra planta. Então, ela precisa de fazer essa troca entre plantas diferentes. E para uma flor ser bem polinizada, especialmente essas flores grandes, é, que vão dar origem aos morangos maiores, hum. você precisa de pelo menos 20 visitas de abelhas diferentes aqui para ter uma polinização completa. Gente, olha que importante. Por isso, inclusive, que tem alguns agricultores. Eu consegui uma matéria aqui, ó, de, é, do valor econômico da polinização, que agricultores que dependem da polinização, isso é nos Estados Unidos... Eles fazem o quê? Eles alugam dos apicultores as caixas para criar as abelhas em volta da sua plantação para poder ter, diz que eles ganham até 10% a mais se tem uma lavoura bem polinizada. Em, em matéria de, de dólar, são bilhões de dólares que a agricultura acaba perdendo por conta de não ter esse conhecimento é, tão, tão importante né, para o negócio de cada um. Exatamente. No caso do morango, um fruto bem polinizado, ele cresce em média 43% mais do que um fruto mal polinizado. Isso significa que a pessoa que tem abelhas na sua propriedade, ele vai ter um lucro maior, produtos mais bonitos. Pois é. E um estudo recente mostrou que morangos bem polinizados têm uma vida de prateleira maior do que o morango mal polinizado. Então você tem uma série de benefícios no peso do fruto, na aparência do fruto ah, é muito legal. e na vida de prateleira dele. Agora você tem outro, uma, outra, uma outra imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, que é, essa é um outro tipo de abelha que já é maior. Também sem ferrão, como chama essa? Exatamente, esse é o grupo do que a gente chama de melipona, é o gênero dessas abelhas, são abelhas de grande porte, essa daqui é a mandaçaia, que é uma das abelhas mais comuns na região sul e sudeste, ela ocorre aqui, mas a gente tem esse tipo de abelha grande no Brasil todo, e são as mais produtivas, elas que produzem mais mel. Mandaçaia, e depende do lugar onde, olha, olha o tamanho dessa bolsa de mel aqui, gente, essa é a aí, É a jatai, ó. Olha que linda que é. Nossa, Dá pra ver lindo. a rainha dela bem debaixo da bolsa ah, ali. Olha ela, ó, como é maior em comparação com as outras. Ela é muito maior. E aí, é, me mostra aquela imagem de como é que tira o mel. Acho que era uma Jataí que você me mandou uma foto. Era mandaguari. Mandaguari. Deixa é. eu ver. É, Messi, tem aí, Essa ó... é a melgueira cheia, então a gente tem nas caixas de criação as ah. melgueiras cheias, a gente faz uns buracos nos potes e como o mel das abelhas sem ferrão é mais líquido, a gente só vira e aí escorre. Então esse é um dos métodos de colheita é, usados no Brasil. Então tá vendo, elas colocam em potes, né, essa é a principal diferença. E tem esse que... Ele... E outro método é esse que é a sucção, né, uma bombinha que vai sugando de pote em pote. Gente, mas precisa ter uma santa paciência, Nossa, não é não? Mas é relativamente rápido, né? É, que vai, vai sugando, vai sugando uma mangueirinha e vai caindo num recipiente. E aí é importante, é, quando você for é, comprar um mel, né, saber que é um mel puro, porque tem gente que mistura mel, né? Ah, tem, claro. E tem também uma coisa que dizem que o mel é, puro não deveria... É, ficar duro, né? É, não é verdade, porque o mel de verdade, o puro, é que cristaliza, porque ele tem muito açúcar e tá puro, então ele vai endurecer se tiver frio, né? Exatamente, os tipos de açúcar que o mel tem favorecem a cristalização. Isso é uma coisa natural, às vezes acontece, inclusive, dentro da própria colmeia. Ter mel cristalizado. E cada sabor de cada mel depende não da abelha, mas do tipo de lavoura que tem em volta, tipo no, de flor No ou caso não. da abelha africanizada, sim, porque você ah. tem uma única abelha produzindo mel de diferentes flores. Mas nesse caso aqui, eu trouxe mel de diferentes espécies. Ah. Então, esses més eles têm, cada abelha produz um com uma característica diferente, com um sabor diferente. Alguns são azedos, como limão, outros são extremamente doces. Então, você tem uma variação também, independe, de acordo com a abelha. Independe da flor. Independe da flor. Porque ela tem algum componente químico. Exatamente. Do cheiro da colmeia, o mel absorve esse cheiro. Então tem todo o tratamento que a abelha dá. E aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, que é, é o pólen que ela deixa para fora antes de entrar... Não é? Isso, esse na, é da comédia, africanizada. Da africanizada. Isso. E, é, e traz esse pólen nas patinhas, aí se ela Exatamente. faz essas bolinhas. Isso, e aí na hora que ela vai entrar, essa bolinha fica para trás numa armadilha, limpa. que eles chamam, né? Ah, ele fica que... para trás e colhe. E colhe, e, e pra que que é bom esse pólen? Ele é muito bom para reforçar o nosso sistema imunológico, porque ele é muito nutritivo. Uhum. Então, a gente geralmente consome ele ah, para dar um reforço no nosso, no nosso organismo. Ele é riquíssimo em proteínas, vitaminas, lipídios. Então, é um, um produto muito interessante para a gente. E é ruim? Não tem um sabor tão gostoso quanto o mel. Mas ah. é você misturar ele na granola, ele fica bem gostoso. Ah, comer assim é perigoso. Esse daí tá com uma cara bem boa. Tá parece. Com uma cara... Que... <risos> Faria muito é Do tipo. Que a flor. gente conhece, inclusive. É, assim, né? Já... Esse é o própolis, né? Ah, esse né? é o própolis. É, Qual é, é o... a diferença do própolis? O e do... própolis é aquela substância resinosa Isso, que, que eles usam tá... para Mas... vedar. Isso. Então esse daqui é um extrato alcoólico. E serve para quê? Ele também serve para reforçar o nosso sistema imunológico. Ele tem, ele é rico em substâncias antibióticas, então quando a gente está com problema na garganta... Ah, é aquele que a gente é, espalha gar... na garganta. Isso, ele ajuda a combater esses micro-organismos que estão causando mal para gente. Quanta coisa boa que tem, né? Estão me dizendo que era melhor eu misturar esse, esse meu pólen aqui na água uhum. e aí toma-se assim, não é isso? É uma das formas de tomar. É, é. Eu prefiro, eu, eu gosto dele puro também, ele é saboroso. Então vamos aqui, vamos aqui. Ah, Só, pai, Cristiano não, tá mãe. falando, entende, né? Vamos ver. Amorim! Ah, ah, ué, não como de tudo, né? Hum, é bom. Tem um saborzinho diferenciado, né? Não é doce como o pó, não, como o mel, né? Ele mas é... tem uma doçura. É. é um sabor estranho, né? Esquisito. Mas não é ruim. Não é esquisito ruim, né? Entendi. Hum, muito bom. Mas como o benefício pra gente é muito bom, né? É uma coisa que vale a pena a gente consumir diariamente como um alimento saudável, né? E hoje em dia tem no Brasil distribuído o suficiente pra a população poder... Tem. E tem o em... de supermercado. Lojas de produtos naturais geralmente comercializam. Tá. Então, recomendações aí, mel, é, própolis e pólen, né? Eu quero muito agradecer, inclusive, a, a bióloga Cátia Aleixo, que ajudou a gente com esse monte de informações legais sobre abelhas. E eu queria muito te agradecer também por ter vindo muito aqui. Legal, Parabéns, mesmo, muito mesmo, Parabéns. Cara. Muito obrigada mesmo. Um grande prazer conhecer um, um colega de trabalho, porque eu sou bióloga também. Então, eu escolhi uma coisa diferente de você. Você escolheu as abelhas, eu escolhi, escolhi répteis e anfíbios. Tudo a ver. Quase igual. Tudo mas... a ver. Mas muito obrigada, Cris. Parabéns. Viu?